Olá amigos, muito bom dia a todos, o AgroLink News já está no ar, segunda-feira, dia 1 de novembro de 2021, e no programa de hoje nós vamos falar muito sobre a produção de arroz no Brasil, em específico no estado do Rio Grande do Sul. Vamos também atualizar os indicadores agrícolas, trazer a previsão do tempo e muito mais, o nosso podcast tem a força...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 É notícia nesta segunda-feira que as exportações do agro devem fechar 2021 com uma receita recorde. Boa notícia! A projeção de safra, de soja e a elevação dos preços internacionais das commodities vai contribuir para a alta de 10%. No trigo, mesmo com o clima adverso, a cultura registra bons resultados no campo. Alguns estados já terminaram os trabalhos de colheita. E o governo também quer antecipar os registros dos fertilizantes. A estratégia busca driblar uma possível escassez dos insumos e também dos defensivos agrícolas. Estas e outras notícias estão lá em agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre os desafios dos produtores de soja e milho no Brasil que buscam garantir o abastecimento de alimentos e renda na atividade com sustentabilidade. O presidente da Prosoja Brasil, Antônio Galvão, falou sobre a falta de insumos para a safra 21-22. Ele mencionou, durante a audiência pública realizada no Senado, que os três países que mais consomem fertilizantes são os que mais produzem alimentos, incluindo o Brasil. Os três países que mais consomem os fertilizantes com certeza são os três países que mais produzem, Estados Unidos, China, a Índia e depois vem o Brasil em quarto, como quarto produtor. Mas com o potencial de você chegar nos Estados Unidos facilmente, só com as áreas que nós já temos hoje, dizer, utilizadas pela pecuária brasileira que a expansão que Mato Grosso tem condição de fazer, Rondônia, Roraima, o Pará praticamente hoje os seus estados aqui não explora nada praticamente, agricultavelmente mecanizado, da própria soja, sabe que para a importância, o tamanho. E a proximidade principalmente para tirar essa produção. Porque veja o quanto está próximo de rios aí, hoje potencialmente navegáveis, hoje já utilizando Tapajós, Amazonas e outros tantos rios. Temos que terminar aquele trabalho, aquele pedral do Lourenço também ali do Rio Tocantins, aí que abastece e ajuda muito até o próprio Nordeste de Mato Grosso, e assim se sucedendo. O presidente da ProSoja ainda defendeu que há de um entendimento em âmbito mundial para que os produtores tenham maior segurança na produção agrícola. Mas quando se trata de produtos necessários para a produção do alimento, que sabe que esse é indispensável para todo mundo e no mundo inteiro que não haja boicote em cima de produtos aonde você dependa dele para você poder fazer a produção dos alimentos. Eu então, acredito que uma comissão internacional, eu acho que possa ver essa situação, a gente sabe lá da Bielorrússia hoje fornecedora, como colocada aqui pelo Ministério de Minas e Energia, 18%, fala-se aí em 20%, de todo o castelo usado no Brasil tem origem da Bielorrússia. Isso não tem dúvida nenhuma. Então, acredito eu, embaixador Alex eh, Giacomelli, que pode ser feito, sim, acho, alguma coisa a nível mundial, se buscar um entendimento que esses produtos extremamente necessários para poder manter a segurança de você fazer a produção eh, agrícola ou pecuária, que seja segurada de alguma forma, que não é um embargo de um país A, ou B ou C, que você vá tirar essa oportunidade, porque diretamente está atingindo o ser humano. E se tem algum motivo de existir um país, se existe um motivo de ter um mundo, se existe um motivo da existência, eu acho que tem que ser em favor de nós que estamos aqui. Que eu já cansei muito também de ouvir falar, discutimos muito essa questão ambiental, senador Aziz, que nós temos que pensar no futuro. Isso eu ouço desde pequeno, aí toca a parte ambiental. E que futuro é esse que nunca chega? Estes os principais pontos do que disse o presidente da ProSoja na Comissão de Agricultura, que debateu o risco de falta de insumos para o plantio da safra 21-22. E da soja, nós vamos falar agora sobre o arroz. Eu converso agora com o presidente da Federa Arroz, Alexandre Velho. Inicialmente, presidente, como o senhor está analisando o atual mercado do arroz no Brasil? Olha, o mercado deu uma acalmada, eu tenho orientado os produtores que mantenham né, uma certa calma na oferta neste momento, um momento um pouco delicado, porém, Lucas, eu estou voltando aí de uma viagem ao México, aonde nós tivemos a oportunidade de poder ver de perto uma necessidade de compra por parte dos mexicanos, que tem interesse no nosso arroz e eu volto do México, na verdade, com um pedido de cotação para uma quantidade bastante grande de arroz ainda dentro deste ano. Aliado a isso, nós temos hoje um patamar de câmbio acima de R$ 5,60. Isso trouxe novamente competitividade ao arroz gaúcho. O preço do mercado americano também subiu, se fala hoje em mais de 15 dólares. Então, é em função disso que o mercado passou a ter condição novamente de exportação. Esta exportação, eu acredito é, que ela vai acontecer não só para o México, mas novamente para a Costa Rica, novamente para a Venezuela, e isso se deve é, principalmente desta taxa de câmbio e deste preço dos nossos concorrentes, que na verdade são os americanos. Então isso me traz um otimismo com relação a de agora até a próxima safra e este preço americano aliado com uma safra menor, que se fala em 15%, me traz pelo menos uma expectativa, aliado a uma estabilidade da área em produção hoje, aqui no Brasil, uma expectativa que a gente tenha pelo menos preços que remunerem o custo de produção na arrancada da próxima safra. Presidente, o Brasil vive hoje um cenário com o dólar supervalorizado, o real desvalorizado e ainda há uma disparada no preço dos combustíveis. Estes fatores vão impactar no setor arrozeiro? Com certeza. Eu falava aqui na coletiva de imprensa que este impacto será maior na próxima safra do que nesta. Até porque nós tínhamos já indicativos que isso iria acontecer e procuramos orientar no sentido da antecipação da aquisição dos insumos. Uma grande parte dos produtores em função disso antecipou e conseguiu escapar uh, desta alta estratosférica, principalmente dos fertilizantes. Dos combustíveis não, não conseguiram escapar tanto em função de que nós continuamos, né? viabilizando esta safra e consequentemente precisando de combustível, mas no próximo, na próxima safra, certamente o impacto será bem maior. Agora, a presidente Alexandre Velho, com relação à qualidade do arroz gaúcho, o que o senhor pode falar a respeito? Qualidade do grão é o nosso diferencial, é o que na verdade a indústria mexicana, na minha viagem, me deixou claro que eu não precisaria falar de dois fatores. Primeiro, produção, que eles sabem, conhecem o tamanho da nossa área em produção. E segundo, qualidade. Então, se nós temos hoje um preço parecido com o um americano, que na verdade ele só fica parecido em função do frete maior que nós temos, o preço unitário do arroz hoje ele é mais baixo no Brasil do que nos Estados Unidos. E os Estados Unidos produzem arroz híbrido, que não tem a qualidade do nosso. E é isso que fez, então, a indústria mexicana voltar a procurar o mercado brasileiro. E é em função disso que eu tenho convicção que nós voltaremos a vender para o México. Agora, presidente, o senhor mencionou as negociações com o México. Como estão as demais negociações para que sejam abertos novos mercados? Nós tivemos lá na Expo Antade, que a Federa Arroz participou, organizada então pelo Ministério da Agricultura, nós tivemos a participação do embaixador brasileiro, que estava lá conosco, e nós comentávamos a ele que no caso do arroz beneficiado, o arroz branco, nós temos a incidência de um imposto pesado, é 16% que incide o arroz beneficiado para entrar então no México. E isto é uma questão de governo, é uma questão que nós solicitamos ao embaixador uh, que leve adiante este pleito, porque eles, se eles têm a necessidade de uma importação muito grande, e eles têm a necessidade de uma importação de pelo menos um milhão de toneladas ano, porque o México ele produzia 40% do que consumia até três anos atrás e hoje ele produz 20%. Então, esta necessidade de importação é maior, é cada vez maior em função do, da diminuição da área plantada. Isso traz, então, uma obrigação de números menores de imposto, para que, então, se possa facilitar este processo de envio de arroz. E como a Federação Arroz avalia o atual seguro agrícola e as possíveis melhorias para o setor? A questão do seguro sempre foi muito trabalhada pela entidade. A gente faz parte da Câmara de Crédito, Seguro e Comercialização, lá em Brasília. E nesta Câmara, a gente tem comentado, Lucas, da importância do subsídio, né? a subvenção ao seguro traz uma segurança ao produtor, ao efetivar a sua proposta, que o governo vai entrar com a sua parte. Então, essa questão do seguro ela tem que crescer. Hoje, ainda, nós temos uma área segurada pequena do Brasil, até em função disso que o seguro é tão caro. Então, hoje é fundamental essa subvenção. E nós temos comentado a ministra a importância da manutenção e aumento da subvenção ao seguro. E cabe a nós, como entidade, trazer uma orientação ao produtor da importância do seguro e a importância que traz não só ao próprio produtor, mas ao sistema financeiro. isto acaba ocasionando, então, um juro menor também de custeio. Tudo isso entra aí nesta questão de definição de juros. Agora, presidente, ainda existe uma disputa do plantio do arroz com a soja no Rio Grande do Sul. Como está este atual cenário? Essa é uma, uma bela disputa, digamos assim. Eu sou produtor de arroz há 35 anos, produtor de soja há 8, indo para o nono ano. E tenho a impressão que eu entrei um pouquinho atrasado na soja, talvez um ano ou dois. O que, que eu quero dizer com isso, Lucas? Essa dobradinha, soja e arroz, veio para ficar. Na verdade, a metade sul produz soja. Eu tenho feito médias próximas aí de 60 sacos na soja. E o ganho não é só econômico pelo próprio grão. A diferença da fertilidade de solo que eu tenho... A eficiência que eu tenho que ter na soja, em função de macro drenagem, sistema de ruas para acesso rápido em toda a propriedade, a soja te exige um profissionalismo maior que tu traz depois em benefício da cultura do arroz. Então, esta cobertura vegetal que vem junto com a soja e te traz junto uma intensificação do sistema através da pecuária, também esta lavoura de carne ela vem auxiliar no sistema de produção. Por isso eu digo que eu não enxergo mais arroz sem soja e a soja é o que tem trazido um aumento da fertilidade, consequentemente um aumento da produção e uma diminuição do nosso custo de produção, que no caso do arroz é pesadíssimo. Esta entrevista com Alexandre Velho, presidente da Federarroz. Reta final do programa de hoje, nós atualizamos os indicadores econômicos agora da soja. Saca de 60 quilos abre o mês de novembro, sendo vendida a R$ 172,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 169,00 em Bebedouro, no estado de São Paulo, R$ 163,00 é o preço da soja em Rio Verde Goiás, R$ em Balsas, no Maranhão. Com estas atualizações, o AgroLink News... Fica por aqui, uma excelente segunda-feira a todos, um ótimo feriado e na quarta-feira nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!